Vamos tirar seu papelzinho de Não. Vou falar dele ao longo do vídeo. Deixa ele aqui, porque de vez em quando vai. ele cai. Você não vai usar isso, né, Zerati? Vai. Você da puta. <risos> Oi, eu sou o Botão. E esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um tema que muita gente procura, certo, minha cara alivião? Certo que é a questão de fluxo de caixa, particularmente aqui para o PSED, né, você que aí vai fazer alguma das monografias de viabilidade econômica, é fundamental que você conheça alguns conceitos de como é que funciona o dinheiro ao longo do seu fluxo de caixa, porque o que quebra uma empresa é falta de fluxo de caixa. Você vai ficar no celular? Tá bom, então continuando a minha abertura aqui, peço desculpa se vocês viram alguma chupada no nariz, que eu estou meio constipado, tá? Então eu vou ficar coisando. Então agora toca a vinheta aí, Zeratão, e vamos falar sobre fluxo de caixa e mais pra frente, claro, sobre indicadores de viabilidade econômica. Beijão pra vocês, vamos lá. Vamos lá moçada, começando o nosso fluxo de caixa. Peguei uma planilha teoricamente em branco, né? Notem que eu já deixei o esqueleto por trás para que não fique perdendo tempo depois com pequenas formatações. Para que a gente comece. A primeira coisa quando você vai montar um fluxo de caixa, minha cara Livião, então para que, que é? Imagina que você vai abrir um negócio novo, né? E você tem que fazer um planejamento financeiro de quanto você pretende investir naquela bagaça e quanto que isso vai entrar, né? Uma previsão de entradas e receitas no futuro. Basicamente é como que o seu dinheiro vai movimentar longo dos anos, ok? Então o fluxo de caixa, quando você for elaborar, você pode montar um fluxo de caixa semestral, você pode montar um fluxo de caixa anual por um período de 5, 10, 15 anos, depende muito da natureza do negócio que você vai trabalhar, ok? Nós no nosso dia a dia, né, trabalhamos de certa forma com o nosso fluxo de caixa, não monta livre, Porque Você não recebe o seu salário ou sua prestação de serviço, então aí você pega e você tem as suas contas que serão debitadas, isso aí nada mais é do que um fluxo de caixa, a quantidade de dinheiro que entra, menos depois as saídas ou as despesas que você tem. Então, não necessariamente só para o negócio, mas também para a sua vida pessoal, você pode utilizar aí uma planilha de fluxo. Eu peço desculpa por você estar me vendo pequenininha aqui no canto da tela, que eu achei que eu já ia começar na planilha e poderia ter feito tudo na câmera aberta. Beleza? Então vamos lá. Então, como eu disse, voltando, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é o prazo que nós vamos trabalhar com o nosso fluxo. Então, para o exemplo aqui em questão, estou com a minha cola aqui do lado do meu papel de ranho, nós vamos colocar aqui em cima, ó, no topo do negócio aí, ó, que vai ser o horizonte, né? O parâmetro que a gente vai trabalhar. Então eu vou colocar aqui ó: parâmetro, já que eu vou escrever umas outras coisas abaixo, barra prazo. Beleza, Livião? No nosso caso aqui, moçada, eu vou trabalhar com este horizonte de tempo aí em anos. Bom, quando a gente vai trabalhar o no nosso fluxo de caixa, imagina que você vai montar o dinheiro, vai montar o fluxo de caixa de 10 anos. Se você vai montar o fluxo de caixa de 10 anos, hoje é o ano. O que Pode ser o ano 1, realmente é o ano 1. Só aí vai uma dica. Então, ó, já pra... começa a prestar atenção, Pera aí Quando a gente vai montar um fluxo, Livião, e se você for olhar a maior parte dos fluxos, a gente nunca coloca, começa colocando o ano 1, assim ó, 1, 2, 3 e assim por diante. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso, né? Pela linha de raciocínio é isso que acontece. Sempre quando a gente for montar um fluxo, a minha sugestão e a sugestão de quem trabalha é você começar com o ano 0, ano 1, ano 2, ano 3 e assim sucessivamente. Por que colocar aí o ano 0? Simplesmente pelo fato de você separar esse ano 0 e dedicar ele para os investimentos que você vai fazer? Tem alguém me ligando, eu peço desculpa pra você, tá? Bom, o que, que eu tava falando? Do ano zero. Pois bem, por que isso? Você começa a partir do ano zero para você separar a parcela de investimento que você vai colocar, para que depois nas fórmulas lá de baixo, só um minuto que eu vou ter que atender. Por que que é importante você colocar o ano zero aí, Zerati? Porque é o seguinte, o ano zero, você vai dedicar ele às entradas dos investimentos. Isso facilita a didática do seu fluxo de caixa, para ver quanto você investiu, e também lá embaixo, quando a gente for aplicar fórmulas de indicadores de viabilidade né ele vai estar tá separado então assim em termos estruturais em termos didáticos é mais interessante que você comece a partir do ano zero então assim o fluxo vai ter aí no caso 10 anos começando a partir do zero beleza então um dois três e assim por diante eu vou trocar até o final lá beleza ou para cá então beleza Livião nós vamos montar o nosso fluxo de caixa que que você quer montar a sua vida você é vegetariano vamos imaginar que você vai montar um espaço vegetariano pode ser minha querida então tá bom que que você precisa quando você vai montar um negócio Primeira coisa, dinheiro, né, meu? Vai montar da Oni, vai aparecer o um negócio. Então, o que, que você vai fazer? Você vai lá, ou você tem uma poupança, ou você vai pedir pro seu pai, ou você vai pedir, sei lá, pra quem? Geralmente, você vai no banco pedir uma grana, tá? Então, isso que você vai colocar, volta lá pra mim, o Ofeupudo, é o investimento que você vai colocar. Então, a nossa sugestão é, sempre que você vai colocar, você vai ter que ter um determinado capital inicial. <música> Renata, não é Renata. Não, Renata é do latino, pô. Então você vai ter um capital inicial para colocar aqui, ó. Então, investimento, que nós vamos deixar a rúbrica aqui. Então notem que eu tô colocando aí as principais estruturas do meu fluxo. Ali do lado eu vou ter uma estrutura de apoio que eu vou colocar, onde eu vou lançar de forma unitária os valores. Então aqui em cima eu vou colocar o investimento. Se você for conversar com os economistas que estão sempre cheios das 9 horas, como é que esses caras que lidam com negócios vão chamar os investimentos? CAPEX. Você já ouviu falar nisso daí? Capex é o um nome, né? Você vai conversar com esse cara negócio, ah, o que é o Capex, o que é o Opex? Basicamente, Capex é o capital expenditure, acho que é alguma coisa assim. É o dispêndio de capital que você vai ter. Então, por que, que o cara fala Capex no investimento? Porque ele é fresco. Investimento é o Capex, é o tanto de grana que você vai colocar para começar a rodar o negócio. O Opex, como nós vamos colocar lá embaixo, é o investimento que você vai rodar para operar. Isso é o custo operacional. Então, Capex é investimento, Opex é a operação do seu negócio, beleza? Então, só só então, para que esse conceito ele fique claro, eu vou colocar aqui CAPEX, então note que aqui em cima está investimento, lá do outro lado está o CAPEX. Pois bem, então vou colocar aqui unidade. E valor. Vamos supor, Livião, que aqui nós vamos ter investimento em duas coisas. Você vai montar lá o seu negócio vegetariano ou a coisa que você quiser. E vamos supor que você vai precisar de uma máquina central e depois de investimentos que você vai fazer na infraestrutura. Para de cortar a câmera! Ó. Então aqui nós temos ó, investimento em infraestrutura, que eu vou colocar aqui em reais. E vou colocar aqui o investimento no maquinário. Ok, Livião? Então, reais. O que você está porra? Então tá bom. O que nós vamos investir em infraestrutura? Vamos supor que você dimensionou aí, você fez as suas cotações e você vai precisar investir 15 mil reais, vamos supor, em termos de infraestrutura, tá? Isso é o que você vai gastar lá na sua bodeguinha pra você fazer as suas coisas. Só que o seu grande lance, Livião, tá no maquinário que você vai comprar. Ela tá chorando risada aqui. Um maquinário que você vai comprar. E esse maquinário, ele já é um pouco mais caro, né? Então esse maquinário, ele custa aí na casa de 90 mil reais. Então note que você vai comprar uma máquina pra fazer sei lá o que, biscoito, é, e vai também investir. No seu lugar. Então isso é o quanto que você vai dispor de capital, ou seja, se você fizer uma soma básica ali, nós estamos então com 105 mil reais, o que é considerado para investimento um valor relativamente baixo. Eu sei que é dinheiro para mas, pra... sei lá, qual que não censura ali? Para censura? Então, para né dinheiro 105 mil reais? Só que quando a gente vai abrir o um negócio, é isso aí é um valor relativamente baixo, né? Se você for procurar aquele negócio de franquia, pois bem, Livião, agora vem um negócio importante que você até falou, né? Esses 105 mil reais aí você tem que tomar cuidado. É na questão do seu fluxo de caixa. O cara vai lá, ele não tem 105 pau aí, ele pede no banco, né? E ele vai fazer o pagamento disso em parcelas ao longo dos meses. Você tem que tomar cuidado quando você for lançar para não dobrar o que você vai colocar de investimento no começo e depois lançar subsequente nas parcelas. Talvez o que você pode fazer é só lançar assim a parcela de juros ao longo dos anos, tá? Nesse caso aqui nós estamos simplificando e vamos supor que eu vou trabalhar 100% com capital próprio. Ok? Então aqui no meu ano zero, ó, eu vou colocar que isso aqui vai ser igual à somatória desses dois aqui. Nesse caso, nível 1, nas outros anos que eu vou ter, você vai ter investimento de capital direto? Não. Você pode ter? Pode. Depois, se você quiser montar fluxos mais complexos com isso, agora que eu tô imaginando que eu tô começando o negócio e vou investir o meu 100 pau aí. Então nos outros anos, essa rúbrica aqui ó, vai ser tudo zero, então eu vou pegar isso aqui e vou arrastar. Beleza? Pois bem, fizemos o investimento. Então você já sabe o quanto que você vai gastar de dinheiro, pelo menos inicialmente. Então, depois disso você precisa dimensionar o quanto que você espera receber. Então receber nós vamos colocar aqui vendas e aí vai ter a quantidade de produtos que você vai vender. Então no nosso negócio aqui ó, vou colocar a quantidade de vendas inicial. Para que que eu vou colocar as vendas ou a quantidade vendida? Você tem que tentar dimensionar o quanto de receita você vai ter no seu negócio, afinal você está investindo 105 e quer ter uma receita disso aí, beleza? Então vendas inicial. Então a minha capacidade inicial, Livião, eu vou colocar um valor hipotético, depois você se eu quiser, eu vou colocar de 3 mil unidades do produto que você quiser. Mas o que, que acontece? Esse 3 mil é porque a gente vai começar. Não já acha, meu querido, que você vai abrir o seu negócio e vai sair vendendo pra cacete nos primeiros, é, no primeiro ano aí. Isso pode ser que tenha uma curva de crescimento. É claro, se você acertar na veia, o negócio vai dar certo. Agora, a tendência natural é que você comece devagarzinho e vá crescendo aos poucos, tá? Então aqui, apenas para fins de exercício, eu vou falar que a gente vai ter uma taxa de crescimento conhecimento né de 12% ao ano. Tá bom, isso aí Livião, se eu falar para você, ó, vamos montar um negócio e a cada ano a nossa ideia é crescer 12% ao longo aí de cada ano que passam pro outro, tá? Até a gente estabilizar no negócio. E aí é um negócio importante, porque esse capex que eu vou fazer no meu exercício de 105 mil reais, ele tem uma, um limite operacional ou uma capacidade operacional de 8 mil unidades. Aí se eu acertar um negócio bom para cacete e vender mais do que isso, aí a estrutura que você montou não vai ser suficiente para atender, você pode montar um outro plano de negócio e comprar outra máquina. Ou seja, você tá investindo agora, comprando um bagulho aí de que cabe até oito e você vai começar com três, esperando crescer 12. Então, note que você vai ter uma folga operacional, você vai trabalhar com uma certa ociosidade no começo. Beleza? Tá compreendido? Então tá bom, vamos lá. Então beleza, moçada, a primeira coisa que eu vou achar aqui então vai ser, ó, a quantidade opa, quantidade vendida. No ano zero você vai vender alguma coisa, viu Não, porque o ano zero, na verdade, ele serve só para fins de estrutura de fluxo de caixa. O ano zero, na prática, ele é o ano 1. Um. Então, se investiu, você já vai começar a rodar. Não necessariamente você vai precisar esperar um ano para daí rodar. Beleza? Babel, então tá bom. Ano zero nós não temos porra nenhuma. E eu vou pegar esse zero aqui, ó, e vou colar ele como valor até aqui embaixo para eu não precisar ficar repetindo essa bosta toda vez. Vou colar especial, tá bom? Então, quantidade vendida. Qual que vai ser a quantidade vendida do ano 1, um, Livião? Então, aqui vai ser igual a 3 mil. Beleza? Bem simplificado. Dá para fazer um C ali for igual a zero manda zerar dá para fazer outras coisas mas vamos fazer assim Livião como é que eu faço então para calcular o ano 2? você concorda comigo que eu tenho que pegar aqui a minha taxa de crescimento anual eu tenho que fixar esta célula Livião sim porque a hora que eu arrastar para o lado eu quero que ela fique sempre na célula C7 se eventualmente você tiver dúvidas quanto o que é esse travamento das células entra no nosso vídeo aí de uh, referências absolutas e relativas que saiu foi umas duas ou três semanas então vou fixar isso aqui e vou dividir por 100 para transformar o decimal. E vou multiplicar essa taxa de crescimento pelo que eu vendi no mês anterior, beleza? No mês anterior não, no ano anterior, multiplicado. Então no ano 2 você só vai vender 360 unidades? Não, você vai aumentar a sua capacidade em 360 unidades. Então o que você tem que fazer? Pegar esses 360 que é novo e somar com o ano anterior que está aqui também na célula G4. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai se transformar em 3.360. Beleza? Posso arrastar isso para a direita agora? Tá tudo fixado. Então estou arrastando aqui, ó. Fixado nada, Levin. Boa pergunta. O que tem que fixar? Agora eu tenho que arrastar, então vamos começar, vamos arrastar tudo de novo, CTRL C, arrastando para direita, tá aí, beleza? Tá certo o meu fluxo aí, Livião? Não tá certo. Está parcialmente correto, deixa eu só travar isso aqui, congelar os painéis. Por que que não, na verdade a lógica de cálculo tá certo, o que que tá errado? Você tá vendo que no ano 10 a sua venda aumentou tanto que ela explodiu o seu limite operacional, então a sua capacidade ela não vai conseguir atender, assim como se você tiver uma taxa de crescimento anual maior, ela vai estourar antes. Então você tem que medir a sua capacidade. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um C aqui. Então eu vou abrir a fórmula de novo, no caso aqui do ano 1, e vou falar o seguinte, ó se o resultado de tudo isso daqui for maior do que o meu limite operacional que está na célula C8 vou falar devagar porque tem um cara que fica reclamando que eu explico rápido. Então eu vou pegar aquela condicional ali. Se for maior do que o meu limite operacional vou fixar a célula. Se for maior que o meu limite operacional, eu tenho que fazer o que? Tem que ser o meu limite operacional. Não pode ser maior, você não pode vender mais do que você tem capacidade. Então, se, a se o seu crescimento for maior que o seu limite operacional, você vai travar no limite operacional. Então, mil. Se não, vai ser o que estava dando. Beleza? Vou dar um Ctrl V aqui, ó, de novo. Tá aí. Então, esta ficou a fórmula. Ó. Primeira parte, se esse teste aqui for maior que o meu limite, então é o meu limite que prevalece. Se não, é o que deu na fórmula. A hora que eu der um Enter e arrastar, sim senhora, Tá vendo que eu tenho um xerife aqui agora né fixo? Ah! Olha ah lá, tá vendo que no 10 travou em 8 mil? Então, tá, beleza. Pra você, se depois você quiser, meu querido, note ali também, ó, que os números não estão saindo redondos. Você tá assumindo como uma premissa ali, né, que você vai vender 3.763,20 unidades. Se você tá trabalhando com algumas medidas, tipo, ai, me vê aí, 3.763 de... quilos de presunto. Dá. Agora, se isso for carro, se isso for moto, se for unidade, não dá pra você vender 0,20 carro. Então, você pode, eventualmente, né, igual eu vou fazer aqui, colocar alguma forma, de arredondamento. Então eu vou colocar aqui isso aqui. Ó. Tudo isso vai ser a red com o um número de dígitos zero. Se você também não entende essa questão do arredondamento, nós temos um vídeo o objetivo não é esse, ok? Mas simplesmente o que eu estou fazendo? O resultado dessa forma ele tem obrigatoriamente que dá um número inteiro lá. Então 3.360 a hora que eu arrastar note que todo mundo ali ficou com um número inteiro. Então valores aproximados. Prometo para vocês meus queridos e minhas queridas que esta daqui vai ser a fórmula mais complexa que nós vamos fazer aí no vídeo de hoje, ok? Pois bem, Livião. Então você vendeu isso daqui. Isso é a quantidade vendida. Para você saber quanto que entrou, na verdade, de dinheiro, né? Isso aqui não tem nada de reais aqui, a quantidade vendida. Pra você ver o quanto que entrou de dinheiro, você precisa multiplicar pelo quê? Quantidade vezes preço. Vou vender esse iPhone pra você. Não. 3 pau, 10 iPhone, 30 conto. Beleza? É. Caro pra caralho essa bosta falando nisso. Então vamos colocar aqui, ó, que o seu preço de venda em reais por unidade vai ser 45 reais do seu produto, ok? Beleza. Só que aí você fala assim, isso aqui é o que você vai considerar de receita? Geralmente, quando que você vai fazer a venda, Vai ter o choro do cliente, então você vai ter que dar um descontinho. É, você vai ter taxas de desconto, uma promoção, um voucher de desconto. Você vai ter também tarifas de cartão, a maquininha da porra de cartão que cobra em cima da movimentação. Então quando a gente vai comprar um negócio no cartão, saiba que o cliente, que o, o cara que tá vendendo para você também, ele perde um valor. Perde não, né? Porque ele aumenta no preço e repassa isso pra gente. É normal. Então eu vou colocar aqui, ó, que em termos de taxa barra desconto, nós vamos perder do valor bruto de venda que eu estipulei o equivalente a 9% beleza Então aqui em cima, o que nós vamos fazer? Ó, eu vou calcular a minha receita bruta, que vai ser dada agora sim em reais. Eu vou começar a partir do ano 1, porque no ano 0 eu não vou ter venda. Então qual que vai ser a minha receita bruta, Alivião? Ó, é a quantidade vendida, que está aqui na célula G4, multiplicado pelo meu preço de venda que eu coloquei ali. Ah, mas se o meu preço de venda não for 45 For 60. A planilha é sua, velho. Você faz o que você quiser, você pode montar o que você quiser, beleza? Então vou multiplicar aquilo pelo preço de venda. Preciso fixar? Sim, porque vai ser sempre em referencial ao mesmo valor, ok? E vou extrapolar isso para os outros anos, ok? Uma coisa extremamente importante quando você for montar o seu fluxo de caixa, porque o que você está fazendo? Você está assumindo que esses 45 reais aqui Vai ser isso ao longo de 10 anos, certo, Livião? Só que o que, que acontece, né? Isso aqui vai ter uma certa inflação em cima. É por isso que é importante que você domine os conceitos aí do que, que é valores reais e o que, que são valores nominais. Então, quando você vai trabalhar com a extrapolação de um fluxo de caixa para frente, né, e você for pegar um número de referência, é legal que você tenha uma base histórica de produtos similares que seja e faça um deflacionamento disso, de modo a transformar todo mundo em valor real, porque senão você está fazendo cagada. Quando você for montar fluxos de caixa, sempre trabalhe com valores reais. Então você tem que tirar a questão, tem vídeo disso no canal também. Então, recado dado, vamos voltar para a planilha. Muito obrigado. Pois bem, temos aqui então, isso aí vai ser a receita bruta, então olha que negócio legal, né? Você fala assim, caralho, né, meu? Eu vou investir 105 mil reais e eu já pretendo faturar 135 mil reais só no primeiro ano. Você fala assim, essa porra vai fechar. O problema é que é o seguinte, isso aí é o faturamento bruto. Nós não calculamos o que foi de taxas barra desconto, beleza? Então vamos lá. Temos aqui nove dividido por 100, deixa eu fixar essa merda antes que a Lívia me xingue, dividido por 100, que vai ser minha taxa de desconto, vezes a minha receita bruta. Ou seja, desse 135 pau que vai entrar, a estimativa é que você perca 12 mil reais por ano em taxas e descontos, ok? A hora que eu arrasto isso aqui para a direita, vamos lá, menininho, aí vai estar tá a projeção de taxas de descontos que você vai ter, beleza? Tem a quantidade vendida, a receita bruta e a taxa de desconto. Você concorda comigo, Lívia então, que a receita... Receita líquida vai ser simplesmente o que eu tenho de receita bruta menos a, o desconto? É isso que nós vamos calcular aqui em cima de receita líquida, beleza? Então note que eu tenho primeiro estrutura central ali, meu primeiro esqueleto que é o investimento e depois aqui eu tenho a minha receita líquida. Só que qual que é o problema? Você não tá projetando isso daqui 10 anos? Pois bem, vamos supor que daqui 10 anos você vai fechar o seu negócio. E você vai fechar o seu negócio? O quanto que você investiu? Você não investiu 15 pau na infraestrutura e 90 no maquinário? O que você investiu em infraestrutura, meu amigo? Foi pro saco. Agora, o maquinário, vamos supor que você consegue vender ele por um valor residual, mais ou menos igual ao carro. Você comprou um carro de 90 mil reais, você vai usar ele por 10 anos, chegou lá no final, você vai vender ele. Você vai vender ele por 90? Não, porque ele depreciou ao longo do ano, mas você vai ter um valor residual. Então isso deve ser considerado também no seu fluxo de caixa. Então isso vai entrar, aqui eu vou colocar como uma forma de receita, porque ela vai chegar no final do ano, no final do seu fluxo, e vai entrar isso como uma receita. Então, Colocar aqui ó, venda maquinário. Beleza, Livião? Para que você faça essa conta da, da venda do maquinário, eu vou colocar aqui de forma bastante simplificada que o valor ele vai ser aqui, ó, o um valor residual que vai ser dado em percentual. Então vamos supor que no final na vida útil do seu bem, tá? Depois de 10 anos, você vai vender ele por 25% do preço que você pagou. Ok? Então o que, que nós vamos fazer aqui? ó, Você não vai vender só ele no último ano? Então, vou colocar bem de forma simplificada. Então no ano zero, a venda de maquinário ela vai ser zero, zero e assim por por diante até o último ano de negócio. De novo, você poderia incrementar isso fazendo uma Fórmula C colocando um valor de vida útil do, ma do maquinário de forma automatizada? Pode! Aqui nós vamos jogar arroz com feijão, tá? Então, último ano nós vamos fazer a venda no maquinário. Então, o que, que eu tenho que fazer? 25% dividido por 100, para chegar em termos percentuais, vezes o valor inicial do maquinário. Então o que, que vai acontecer? No último ano, com a venda do maquinário que você eventualmente vai ter, vai entrar no seu fluxo R$ 22.500, ok? Então isso também tem que ser considerado. Agora sim, então, portanto, nós vamos calcular a receita líquida. Então o que, que vai ser a receita líquida, Livião? Meu Jesus, deu uma bocejada aqui que deve estar tá interessada no fluxo de caixa. Ai, criatura, vai ser o quê? A minha receita bruta menos o desconto né criatura você tem que descontar eu entendi menos o desconto mais a venda do maquinário certo isso aqui vai ter de entrada de receita do seu fluxo então novamente né aqui eu tô escolhendo colocar a venda no maquinário dentro da receita ali ok então você vai ter de receita líquida nesse ano 122 mil e aí nós vamos extrapolar aqui não, não tem que fixar nada não por que fixar? Os campos são relativos, você quer que ele vá deslocando ao longo do tempo. Aí, de novo, né? Você fala assim, puta que pariu, hein? Vou investir 105 pau, no primeiro ano já vai entrar líquido 122, a conta tá fechando. Alto lá, meu querido, porque isso é simplesmente receita. E não é deduzir receita de investimento que você vai ter o quanto que vai sobrar de dinheiro. Por quê? Não vai brotar aquele produto ali. Você vai ter que utilizar o quê? A sua infraestrutura. Você vai ter custos de produtos, que são os custos variáveis, e você vai ter aí os custos fixos. Porque você tá vendo é, gastos? Com luz, telefone, secretária, divulgação, alguma coisa não. Então você tem que colocar dentro do seu fluxo de caixa, ok? Pois bem, então o vídeo de hoje era esse. Na verdade, a gente esperava num vídeo só ou não, né? contemplar aí todas as estruturas no fluxo de caixa. Só que como o negócio está ficando grande pra cacete, e eu preciso de conteúdo para soltar para vocês, pelo menos uma vez por semana, e esse é um jeito meio normal da gente fazer render a famosa da pauta, nós vamos encerrar por aqui. Trabalhando hoje, então, com a questão dos investimentos, que é o CAPEX, e com a versão de como trabalhar com a receita. A partir da semana que vem, é onde nós vamos trabalhar com a estruturação dos custos. Só fazendo, pessoal, porque essa bosta desse tricaster, travou no meio da minha explicação, um pequeno apanhado das coisas importantes que nós falamos aqui. A questão do investimento, que é o CAPEX. Você tem que tomar cuidado, né resumindo aí, você tem que tomar cuidado quando você for lançar isso dentro do seu fluxo de caixa, principalmente quando isso for emprestado de outras entidades como o banco. Por quê? Uh, depois, geralmente, você vai pagar isso parcelado, então você não pode necessariamente jogar o valor de investimento ali uh, em, em cima e o valor depois deduzido do seu fluxo de caixa. Procure lançar apenas os juros que você vai é, talvez aí colocar ou fazer alguma forma de que isso não entre dobrado dentro do seu fluxo. Então, ponto importante. Outra coisa é, que eu mencionei, tanto na, na questão da receita é, ou depois como na questão dos custos, como nós vamos falar nos próximos episódios, você tem que tomar cuidado com a conceituação de valores reais e valores nominais. Como você está projetando o um negócio para frente, né? você tem que pegar e trabalhar com valores reais, porque todo esse fluxo ele vai estar sujeito depois à inflação. Então, procure sempre trabalhar com uma série histórica, deflacionada, e entender bem essa questão de valor real e valor nominal. Se você está com dúvida nisso, tem aqui no canal um vídeo, inclusive eu dou um exemplo de um Kinder Ovo que hoje custa bagatela de quase 10 pau, e na nossa infância, pelo menos na minha né Livião, já que você é um bebê, custava mais ou menos um real. Beleza? Mais algum recado pro pessoal? Curtir, se inscrever, tudo que está escrito aqui na lousa. Beleza? Então um beijo nas meninas, um chute nos meninos e um cafezinho hoje, porque eu não estou sem beber que eu vou dirigir. Se beber não dirija ou chame o